Olá, companheiros, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana, eu sou a Ana Ritz, aquela, e hoje eu queria conversar um pouco com você, companheiro, sobre as bizarras posições da esquerda com relação à guerra da Ucrânia. Fica comigo nesse vídeo. Bom, gente, é o seguinte... Pra gente que está acompanhando né, pelas redes sociais, né, pelos sites de esquerda... Pela mídia, pela imprensa internacional, pela imprensa nacional... Pelos blogs, mídia progressista, imprensa burguesa, etc... Eu fiquei pensando numa coisa que eu acho que você que está acompanhando também deve ter notado... Por favor, companheiros... Alguém me explica quando foi que a esquerda brasileira passou a apoiar o nazismo? Porque é isso que está acontecendo. A gente tem visto que a esquerda... A esquerda... Classe média. A esquerda se diz combatente do, da homofobia, racismo, é, em defesa da mulher, etc. Decidiu, de repente, ficar toda do lado da Ucrânia. O que, que você acha disso, companheiro? Eu acho isso insano, inacreditável. Porque essa não é a esquerda que eu conheci na minha adolescência. Não, gente, não é. Eu estou assim, passada com essa posição, com esse posicionamento de várias lideranças da esquerda. Eu não estou conseguindo entender isso, gente. Eu acho que você também não. Porque embora a gente saiba que essa guerra é complexa, que existem dois lados, que existem interesses, eu acho que está muito claro para todo mundo, já essas alturas do campeonato, quem é quem, quem representa o quê. A Ucrânia é um ninho. É um ninho. Todo mundo sabe disso. Ou pelo menos tem ideia. Ou as pessoas já se esqueceram quando o pessoal do Bolsonaro dizia assim, nós vamos ucranizar o Brasil. Ucranizar. seria ucranizar, no seu entendimento? No meu seria nazificar o Brasil. Porque U Ucrânia... Igual a certo? Ainda mais vindo de onde vinham né? esses comentários: que vinha da Sarah Winter, vinha dos 300, aqueles que ficaram em Brasília, vinham desses, dessas milícias estranhas de extrema direita, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e lá tem um movimento forte. Eu estou dizendo que o povo ucraniano é nazista. Não, gente, pelo amor de Deus, não coloca palavras na minha boca. Eu não estou aqui afirmando que o povo ucraniano é nazista. Não. Eu estou dizendo que a Ucrânia tem milícias nazistas armadas. E você sabe por quem, né? Pois é, eu também sei por quem essas milícias são armadas. E aí... A Rússia, o Putin, que já na história derrotaram o Nazismo pela primeira vez, estão prestes a derrotar o -se Nazismo pela segunda vez, decidem comprar essa briga gigantesca, maior que o mundo, em defesa dos trabalhadores, gente, é muito claro. A Rússia é um país nazista, não. Né? não, a Rússia não é um país nazista. A Rússia derrotou o nazismo. Será que a esquerda esqueceu disso? Gente, o PT que eu conheci na minha adolescência, na década de 90, na década de 80... 80 não, porque eu era muito criança, mas na década de 90, eu lembro muito bem... Trabalhava no centro de São Paulo, e eu lembro muito bem quanto o PT era combatente, quanto o PT era popular, o quanto o PT era revolucionário até. Eu tô falando da militância de base do PT que continua revolucionário, tá? A gente vê aí pelo André Constantini, Rodrigo Pilha e outros militantes que representam a, a base do PT. É muito claro isso. Gente, eu lembro da luta dos professores naquela República, na Praça da República. Eu lembro dos professores apanhando sempre do PSDB. Eu lembro dos professores lutando, eu lembro dos professores gritando abaixo o nazismo, abaixo o fascismo, abaixo Covas, abaixo a direita. Esse é o PT que foi apresentado para mim, pelo meu pai, inclusive, também. E aí hoje, eu tô vendo esses, esse mesmo PT, essas lideranças, criminalizando, gente, a Rússia. Defendendo a Ucrânia, que é composta por milícias nazistas. Tudo bem que a questão maior não são os nazistas da Ucrânia. Mas a gente sabe que a Ucrânia está comprando uma briga grande, que é da OTAN. Todo mundo sabe disso. E ela está fazendo o papel de canhão da OTAN e do imperialismo, aquele imperialismo que te massacra que te destrói que te faz de formiga te esmaga te faz morrer de trabalhar esse é o imperialismo e aí eu vejo a esquerda ficando do lado de um país desse estou falando de governo não estou falando de povo mesmo porque o povo ucraniano já pediu socorro para o Putin e eu sei que o Putin já socorreu o Putin é perfeito? Não. A Rússia é perfeita? Não. Mas eles não são marxistas, gente. Desde quando, gente, a esquerda passou a apoiar o Não dá para entender isso. Nós não podemos ficar como reféns de meia dúzia de lideranças de esquerda ou de direita, seja lá o que for, que querem receber cargos. Não, gente, não. Nós não podemos ser reféns dessas, dessas pessoas. A gente tem que combater essas pessoas. Porque eles estão pensando em benefício próprio. Eles est estão reproduzindo o mesmo discurso da imprensa, da Globo News, da Record, da Bandeirantes. Como é que pode uma esquerda repetir o discurso da Globo? Isso é novo, gente. A gente fica boquiaberto vendo isso. E ninguém, ninguém, nem o senhor Pissol, nem o senhor PSTU, nem o senhor PT, nem o senhor Cantalice, nem o senhor buda -Russi. Ninguém vai me convencer de que eu tenho que apoiar milícias nazistas contra a Rússia. Ai, mas o Putin é homofóbico. E daí? Eu não sei se o Putin é homofóbico, mas isso não vem ao caso. Ai, mas não sei quem é machista. Vem ao caso? Numa guerra desse tamanho, contra quem? Contra o imperialismo, gente, o cara tá lutando contra o imperialismo. E as pessoas têm coragem, a capacidade de ficar contra o cara. Isso é muito grave, gente, essa esquerda não vai sobreviver. Ai, porque o Boric, que Boric, gente? Boric é exemplo de esquerda agora pra alguém? Boulos? São pessoinhas que saíram dos laboratórios, sei lá de onde, todo mundo sabe disso, é só olhar para os caras. E aí essas pessoas querem convencer a militância da esquerda de que a Ucrânia é uma pobre vítima com suas milícias, seguidoras de Hitler, e o Putin é o machista malvadão. Gente, toma vergonha esse argumento para justificar uma luta contra o imperialismo. Gente, a essas alturas do campeonato, é o seguinte... Você que frequenta a rede social, sabe do que se trata essa guerra... E já deu para entender de que lado você tem que estar... Se você tá do outro lado... É porque você decidiu ficar do outro lado, porque você está pensando em você ou porque você está sendo manipulado. Não, você não é ingênuo desse jeito, não. Ninguém é ingênuo desse jeito de ficar do lado da Rede Globo. Ficar do lado da Sarah Winter, dos 300, daquele pessoal do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro que viviam lá na Ucrânia negociando sei lá o que, do senhor Biden. Isso não é ingenuidade, gente. Não, isso não é ingenuidade, gente. Isso é escolha. E as escolhas têm consequências. Mas, felizmente, observando atentamente tal, tudo que rola nesse mundão aí inexistente de rede social, mas que reflete um pouco do que está acontecendo e de como as pessoas estão divididas, né? Dá para perceber o seguinte. A base somos nós, eu, você, que vamos pra rua, a gente conseguiu entender. E a base, como sempre, não decepciona. As bases do PT estão contra esses posicionamentos. As bases do PT, o maior partido político de esquerda da América Latina, já entenderam quem é quem nessa guerra e já se posicionaram do lado da Rússia. Agora cabe a você decidir. Você vai ficar do lado do imperialismo, do Biden, da OTAN, daqueles que estão cometendo genocídios em vários países para roubar petróleo e tudo que eles podem daqueles povos? Você vai ficar do lado do imperialismo, aquele que está matando os afegãos de fome? Você sabia que na, no Afeganistão tem um milhão de crianças passando fome? Sabe por quê? Porque o imperialismo que você e as lideranças de esquerda defendem disseram que não vão devolver o dinheiro do Afeganistão. Deixa morrer. Que defesa é essa o povo? Que povo? E os genocídios no Oriente Médio, no Iraque, na Síria... Por que, que a Globo não coloca lá Os ataques do imperialismo Aqueles povos? Por que que eles não colocam Aquelas famílias chorando? Ai, o ucraniano tá chorando Gente, essa guerra ridícula Que a as lideranças da esquerda estão defendendo o lado errado, só para variar. O Putin malvadão, o fóbico, etc. Matou menos do que a tragédia que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cuidado, gente. Cuidado com a imprensa golpista. É tudo simulado contra a Rússia. Ali não é verdade. Tá cheio de fake news. Tem mais fake news do que notícia de verdade. Você quer se informar? Vai nos canais de fora, vai na Sputnik, vai nas agências russas. Cuidado com o imperialismo, o imperialismo quer você para te massacrar. Fica do lado do seu pai, dos seus filhos, dos trabalhadores. Da tua empregada que pega ônibus para vir na sua casa trabalhar. Não fica do lado dos nazistas. Porque quando você estiver na sarjeta, nazista nenhum vai te acolher. Liderança, nenhuma vai te acolher. Quem vai estar do seu lado somos nós que agora estamos com o Putin que representa a classe trabalhadora. Então, para finalizar esse, esse vídeo é muito simples, gente. Ou você está aqui com a Rússia e a classe trabalhadora do mundo, ou você está lá com a OTAN, com os Estados Unidos, com a Europa e com o imperialismo que te massacra. Porque não tem mais tempo para ingenuidade, não. Isso não é ingenuidade, já está tudo muito claro. É só você procurar as fontes certas e prestar atenção. Cuidado com a imprensa, tá bom? É esse o recado que eu gostaria de deixar para você hoje, companheiro, companheira. Muito obrigada para você que ficou comigo até aqui. Por favor, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar a política para essa classe média desorientada, gente. Vamos ver se a gente consegue resgatar quem é do nosso lado, pelo menos, e está equivocado, porque tem também. Faz o seu canal, explica, esclarece as pessoas. Vamos trazer todo mundo para a Luta de classes, que é essa que está valendo e é essa que está rolando na Ucrânia. Tá bom, gente? Muito obrigada para você que esteve aqui. Um beijo, até a próxima, tchau!